A todos, vereador Helder, vereador Daniel Tigel, vereador João Batista Fonseca Pronto Cavaquim. Estamos aqui no Fórum da Comarca de Caldas, onde viemos, na Promotoria de Justiça, oferecer uma representação do Ministério Público. A representação esta, que será apresentada pelo vereador Daniel Tigel aí, para todos entenderem melhor. Bem, pessoal, é isso como já foi dito pelo vereador Helder. Nós estamos aqui, enquanto vereadores, para entregar esse calhamaço aqui, uma representação ao Ministério Público, com os seguintes fatos. É, nós temos analisado já, desde janeiro de 2021, com muita tristeza, a situação do clube está fechado por todo esse tempo, a piscina. E nós descobrimos, olhando o portal da transparência, que foram feitos repasses de... R$ 686 mil reais da Prefeitura Municipal de Caldas para o Caldas Tênis Clube, de janeiro de 2018 até março de 2021. Bem, isso nos causou espanto e nós fizemos todo um estudo e identificamos e pedimos várias vezes à Prefeitura Municipal a prestação de contas e os relatórios de atividade, recebemos essas informações da Prefeitura e nós ficamos... Bastante chocados em perceber o seguinte: nesses três anos foram recebidos 686 mil, mas estão justificados e comprovados com comprovante, com recibo, com nota fiscal, apenas 200 mil. 286 mil. 297 mil. É, eu não sei, é 197 mil, eu esqueci o valor exato. 400 mil, mais ou menos não estão declarados, então esse é o motivo que a gente está fazendo isso. Além disso, nos causou espanto o fato de que um terreno que em 1956 foi doado pela Prefeitura ao Caldas Tênis Clube, o terreno da piscina, que era para a construção de uma praça de esportes, infelizmente está sendo utilizado, estão sendo vendidos lotes e nós estamos também informando isso com todas as informações. Estamos aqui fazendo o nosso papel, é importante salientar que... Nos protocolos que nós recebemos da Prefeitura Municipal de Caldas, foi dito claramente pela atual gestão do prefeito Ailton Pereira Goulart que eles não renovaram esse convênio, que muito nos alivia. Ou seja, a Prefeitura, na sua gestão atual, não fez renovação desse convênio e parou os convênios em março de 2021. Mas nós temos esse problema que vem de janeiro, de 2018, com o primeiro convênio, depois um segundo convênio em 2019, depois um aditivo do convênio em 2020, e nesses três anos essa, essa entidade, o Caldas Tênis Clube, recebeu em média mais de 200 mil reais por, por ano, o que dá uma média de 19 mil reais por mês. E aí a gente quer explicações sobre isso. Pode ser que esteja tudo certo, mas a gente pede para a Promotoria averiguar. É, eu na qualidade de vereador João Batista Fonseca O que, é que eu tenho para dizer? Dizer que nós vereadores Qual que é o papel? É fiscalizar Nada mais nada é Que justo isso que nós estamos fazendo Porque veja bem Um total de 686 mil reais Isso não se acha na poeira Agora tirar dos cofres públicos Sem licitação Sem, sem veriguação nenhuma Isso me causa estranheza Até porque quando você vai eleito você tem uma tarefa a cumprir. E eu tenho certeza absoluta que meu papel de vereador, eu vou cumprir com ele. Que isso quer dizer cumprir com a população de Caldas que me votou em mim e que me, me elegeu. Portanto, eu não estou aqui por brincadeira. Acho que isso tem que tomar providência, porque não é impossível uma cidadezinha de Caldas, do tamanho que é, com essa, com essa atrativa que está acontecendo aí, nós, não, nós, como representante do povo, nós não podemos aceitar isso que está acontecendo aqui em casa É isso que eu queria deixar bem claro. Tanto verdade é que se eu ficar 20 anos na política, eu tenho certeza que eu entrei limpo e vou sair limpo. Porque na ma grande maioria dos políticos, ele entra limpo e sai sujo. O João Cavaquinho, isso vale prova. Que eu entrei limpo e vou sair limpo. Se eu ficar 20 anos na política, eu tenho certeza que eu vou sair limpo. Muito obrigado. Então pessoal, hoje dia 18 de julho, momento importante, estamos apresentando isso, estamos entrando agora no fórum para fazer a apresentação e aguardem que teremos novas informações a partir das avaliações que serão feitas pelo Ministério Público. Muito obrigado, bom dia!